Então, pessoal, esse vídeo é para quem não conhece Docker, tá? Para quem não conhece Docker, é, eu vou falar rapidamente e resumidamente o que é Docker. Docker, né? Para efeito de entendimento, é a possibilidade de você executar máquinas, muitas aspas, aí, tá? Máquinas dentro da sua máquina, da sua máquina desktop ou do servidor, caso seja o caso, tá? Então... Eu vou mostrar para vocês como isso é possível através de uma história. Vamos dizer que eu sou um desenvolvedor PHP. Tá? eu sou um desenvolvedor PHP. Só que eu sou um desenvolvedor PHP que não gosto de ficar instalando coisas na minha máquina, principalmente ambientes diversos, né? Instalar muitos ambientes na minha máquina. Eu sou um desenvolvedor não só de PHP, mas de outras coisas. Não quero instalar coisas na mesma minha, minha máquina. Nesse caso, o que é que normalmente eu faço, né? Normalmente uma pessoa faz. Ele instala um virtualizador na sua máquina né? E você vai ver que o conceito é bem próximo Ou você pode é, contratar um servidor remoto E colocar seus, seus, seus, seus códigos né? Mas com Docker você não precisa fazer isso Com Docker você pode ter um ambiente rápido e fácil E ocupando bem menos espaço Vamos dizer que eu sou... É, voltando, eu sou um desenvolvedor PHP Eu quero um, um, um ambiente PHP o que é que eu faço? docker pool, PHP, né? caso seja um desenvolvedor java eu posso ter um ambiente java caso seja um desenvolvedor python, eu tenho um ambiente python caso eu queira, seja um né? faça sites em wordpress posso, site em wordpress e por aí vai né? ruby Então tem possibilidade de você baixar outros ambientes né? você baixa aqui resistor, .hub.docker.com né? então, muito simples, vamos lá, voltando docker o uh, PHP eu vou baixar o um ambiente né, pra, na minha máquina é, como eu falei e nesse caso aqui específico o um PHP já está instalado na minha máquina tá? ele não vai baixar muita coisa né, só se houver mudança da imagem da última vez que eu baixei para agora né? que imagino não seja o caso pronto, não é o caso né? a imagem está atualizada né? então eu já tenho a imagem aqui no né? então, seu caso provavelmente não vai ser e agora eu quero usar a máquina né? só para o efeito de entendimento e facilitar a sua compreensão sobre Docker, vamos deixar algumas coisas claras não, não, não é a ideia não é usar máquinas dentro de máquina o que eu baixei aqui foi uma imagem tá? e quando eu executo, né, quando a ideia de colocar a máquina em produção né, máquinas entre aspas é, eu estou eu usando a minha imagem para um container tá? a execução é sempre container e a imagem é o que eu baixo e é estático read on tá? então eu tenho uma máquina e eu vou usar ela né? Futuramente eu vou explicar o que é, que é tudo isso aqui no detalhe, mas agora vamos tentar só isso aqui. Eu estou pegando essa pasta, né, que é a minha pasta de trabalho, e montando dentro do container o var www.htma. Eu estou montando aqui, ou seja, tudo que estiver aqui dentro vai ser montado nessa pasta. Que esse container né, assume que esse é o document root do Apache. E aqui e eu estou fazendo a NAT da porta 80 do meu host para a porta 80 do container Eu poderia usar qualquer porta aqui do meu host para mapear dentro do container okay? E aqui eu estou dando o nome da imagem né? Eu vou colocar essa máquina em execução Essa máquina possivelmente já está em execução Não está Vou colocar essa máquina em execução Pronto Pronto, agora essa máquina está em execução Como você pode ver aqui está online há 3 segundos e ela está mapeada de 80 por 80 tem aqui um código index o meu testando o que, é que eu faço agora? Vou aqui, 127 01 porta 80 mesmo preciso especificar pronto eu quero desenvolver meu código vou fazer outras coisas né testando mesmo né? só pra você ter uma ideia que esse código é de fato aquele né? então, tudo que eu fizer lá no meu, no meu PHP né? ele vai funcionar aqui só para você ter uma ideia né? de tamanho, né? de diferença de tamanho olha conta quanta, quantas imagens eu tenho aqui tá? vou fazer uma coisa simples aqui eu tenho aqui cerca de 84 imagens tá? tudo bem que ele está contando uma linha ou outra a mais mas eu tenho 84 imagens né, aqui e ele está usando, né, ele está usando aqui, se você te tem uma ideia. Ele está usando muito pouco, tá? Para 84 máquinas 84 máquinas eu estou usando 54 filas. Né, então você vê a diferença, é muito rápido, muito, muito, muito custoso, muito elegante, muito seguro. Né? Então pessoal, o vídeo acaba aqui. Sei que você um pouco mais de docking, okay. fica ligado nos próximos vídeos. Nos vemos logo, logo. Obrigado.